pessoal se você está assistindo esse vídeo é para você conhecer um pouquinho mais das nossas mangueiras porosas Aerotube de diversos tamanhos e polegadas. Eu sou Rafael Foreste diretor da, é, do grupo Brasil Pieces que é composto pela Brasil Pieces e pela Vigor Peixes. Sou zootecnista especialista em gestão empresarial e hoje eu vou apresentar para vocês as diversas formas que você pode usar. A, mangueza, a mangueira Aerotube da Brasil Fit, então fica ligado, vamos lá, ó. Uh, primeiro eu vou explicar os tamanhos que nós trabalhamos hoje, 2022, aqui Como... na nossa empresa, né? nós temos a Aerotube né, de 3 oitavos, vocês veem que a nossa Aerotube, ela é original oficial, então, é, você vê que ela é bem maleável, por que, que é interessante vocês saberem que a Aerotube, ela é bem maleável, né? Porque ela é feita com material é, virgem, então muitas empresas trabalham com material reciclado, ok? É, então é um material com menor durabilidade, nós trabalhamos com material virgem, esse material, ele tem a maleabilidade que evita o ressecamento, então é, você pode dobrar ela, que ela não vai romper, né? Ela... Tem uma alta é, resistência a ressecamento, ok? Então ela não se rompe facilmente, tá? Por exemplo, ó, dobrei bastante ela, ela volta ao normal, que a gente chama de memória, né? Ela possui memória. Essa aqui é a nossa Nanotube, que ela é muito interessante para quem quer realizar é, pétalas, né? O diferencial do nosso produto para a do concorrente, por exemplo. Uh, alguns concorrentes, eles vendem, por exemplo, ah, pétalas ou estrelas, igual a Brasil Piscas, né? Só que quando eles vendem a estrela, eles mandam 10 centímetros, 5 centímetros, né? É, de, é, de mangueira para vocês por saída, ok? Então, fiquem ligados para tentar comparar é, materiais equivalentes em quantidades equivalentes, né? É a mesma coisa quando você vai no mercado e você vai comprar um pacote de filé de peixe, por exemplo, né? E tem pacotinhos de 400 gramas, pacote de 1 kg, de gramas. Então é, alguns concorrentes é, utilizam dessa estratégia de vender unitário, só que muito com muito menos mangueira Aerotube para você, então fique ligado para comparar coisas equivalentes. Então é, a Nanotube, nós usamos ela bastante para realizar pétalas e, é, pétalas e estrelas, ok? Ah, nós temos também a possibilidade de engatar ela direto nos tubos, então vamos imaginar que esse aqui é um tubo de PVC, você consegue engatar ela direto no tubo com as nossas chulas de engate, tá? É, a gente quase que manda... elas são, custam acho que uns 20 centavos cada uma, então você pode ter essa opção também de instalação, certo? A nossa outra opção... Ah, uma coisa interessante. Da Nanotube, nós vendemos por metro ou rolos de até 200 metros sem cortes, ok? Ah, agora nós temos a Aerotube 3 quartos, né? A grande maioria dos nossos concorrentes vendem ela com uma polegada. Nós da Brasil Piece nós trabalhamos com é, tamanhos diferenciados para não forçar o seu motor né? então nós temos uma linha diferenciada também, por quê? por exemplo, a 3 oitavos ela, ela tem uma vazão por metro de 1 um terço tá? a metade da vazão equiparando 1 um metro da de meia polegada, que é a dos nossos concorrentes certo? a nossa 3 oitavos ela tem a vazão de ar de 50% a 30% a mais da, do que uma da nossa concorrentes de meia polegada. Então assim, quando você for equiparar eficiência, esse material ele é até 50% mais eficiente, ok? Bem vocês também veem que ela é bem maleável, é né? um material bem gostoso de se trabalhar, né? ela também pode ser dobrada. Ela possui memória, certo? Material com. A nossa aerotube é com material virgem, da mesma forma. E nós vendemos a 3 quartos, tá? Em rolos de 50 metros. Então são rolos fechados de 50 metros. Ou vendemos por metro linear também. E a nossa última mangueira aerotube que nós possuímos é a de uma polegada. Que é a melhor ao meu ver técnico, tá? o ponto de vista técnico ela é a melhor que tem, porque ela possui praticamente três vezes mais vazão certo? por metro do que uma de meia polegada, então você tem muito mais vazão do que a de uma polegada e você consegue trabalhar sem precisar de conexões e abraçadeiras, porque o cano de uma polegada marrom, ele entra dentro da nossa mangueira, certo? Então a gente já projetou ela para isso. Então ela também é feita de material virgem original, certo? Ela é bem maleável e nós vendemos ela em rolos de até de 20 metros, tá? É, a grande maioria dos nossos clientes trabalha com rolos de 5 metros cortes de 5 metros ou cortes de 1 metro também muito utilizada para se fazer quadros de oxigenação que a gente vai ver lá na prática agora então gente, a gente está aqui na prática essa aqui é a nossa piscicultura tá? é, vocês vão notar que esse tanque está um pouquinho baixo e a gente fez um manejo de limpeza agora é, a nanotube, né, que é a nossa mangueira de 3 oitavos Ó, vocês veem como que ela trabalha, certo? Aqui a gente fez aquela estratégia de colocar ela direto no tubo, tá? Ó como que fica bacana. Você põe um tubo com oxigenação e trabalha com os nossos... Trabalhar com a mangueira é, no formato, no tamanho que você escolher, Ok? E ele fica fazendo esse efeito, né? Então é uma mangueira de difícil entupimento também. Lembrando que nenhum tipo de mangueira é, de oxigenação, ela é interessante você usar em tanques de terra, porque a terra acaba entupindo a mangueira. A matéria orgânica faz isso de uma forma bem a longo prazo, mas você pode fazer um tratamento de cloro para desentupir ela, caso ela chegue a entupir, certo? Aqui nós temos... As nossas mangueiras de uma polegada é instaladas no formato de quadro. Ó, vocês veem o efeito, fica bem bacana, oxigena muito bem. Aqui nós temos mil peixes em cada tanquinho desse. E olha que interessante que fica. Bem, oxigenação bem eficiente de fácil acesso, fácil desinstalação e instalação. E aqui nós temos também ela em formato de arco. Né? Vocês veem que ela ocupa o tanque inteiro. E ela está em formato de arco. Você pode fazer os quadros, os arcos, tanto com a nanotube quanto a aerotube, é, perdão, tanto com, com a nanotube quanto a nossa aerotube de 1 polegada e 3 quartos que fica esse efeito super bacana, fica essa oxigenação bem homogênea e com baixo consumo de energia se você utilizar um compressor radial adequado, certo? Então acho que é isso que eu queria mostrar para vocês, vocês tendo alguma dúvida deixa aí nos comentários você precisando entrar em contato com a nossa importadora, com a nossa fábrica, você pode ligar no DDD 11 2021 5593, no DDD 11 947048697, pelo contato Lembrando que nós somos a maior empresa de projetos, fabricante, importadora e exportadora do Brasil, conte com os nossos especialistas. Valeu, gente, até mais.